Se você está acompanhando o nosso especial, já viu como as histórias dos bastidores das tartarugas ninjas é uma aventura à parte. Hoje veremos como esse quadrinho tão promissor criado por Kevin Eastman e Peter Lard saiu das páginas para os videogames. Kawabanga! Kawabanga! Esse vídeo é uma collab especial com o canal Freck e com o canal Replay. Se você não viu os outros vídeos, não esqueça de conferir aqui no card. E só para constar, aqui veremos os jogos de consoles de mesa. Com grande sucesso nos quadrinhos e no desenho animado de 1987, as tartarugas ninjas estavam voando. Logo, não demorariam muito para serem produzidos jogos dessa franquia tão promissora. Já vendo o grande potencial da animação a Konami, uma grande produtora de jogos como Castlevania, Metal Gear e Contra, já garantiu os direitos para a produção de jogos das tartarugas no mesmo ano de estreia da série animada, em 1987. Sem demorar, a Konami já começou a trabalhar em dois projetos paralelos. Um para o Nintendinho e o outro para os arcades, ou como a gente conhece por aqui, os famosos fliperamas. É então que em 25 de junho de 1989, chega às prateleiras dos Estados Unidos, o primeiro jogo dos ninjas Antropomórficos. O jogo lançou o primeiro no Japão, mais especificamente em 12 de maio de 89. Mas vamos a ter as datas norte-americanas, já que os criadores originais das tartarugas ninjas são estadunidenses. O jogo de Nintendinho tinha como enredo recuperar Life Transformer Gun do Destruidor, um dispositivo que poderia restaurar seu sensei Splinter de volta à sua forma humana. Nesse game você começa com Leonardo mas pode mudar de Tartaruga a qualquer momento. É muito legal, mas logo a Konami desbancaria o próprio jogo. Em 11 de outubro do mesmo ano, chega o que talvez seja um dos melhores jogos das Tartarugas até hoje. I'm on, I'm on. Com uma jogabilidade muito melhor, mais fluida e com músicas bem marcantes. No jogo você escolhia Rafael, Leonardo, Michelangelo ou Donatello para bater no clã do pé. Diferente do jogo anterior, esse é multiplayer e dá para você jogar com o seu amiguinho. Amiguinho não, amiguinhos, já que pode ser jogado até 4 pessoas. Um ano depois, em 1990, o jogo foi portado para o Nintendinho como Teenage Mutant Ninja Turtles 2, que arcade game, levando esse título para não ser confundido com o jogo anterior. Já no embalo do jogo de fliperama em 1991, a Konami já emplacou o próximo, Turtles in Time, que ficou muito conhecido devido ao seu porte para Super Nintendo. Ele pegou tudo que o primeiro jogo de fliperama fez e melhorou. Tanto o enredo quanto a jogabilidade estão aprimoradas. Aqui Krang voa usando um exoesqueleto gigante e rouba a estátua da liberdade. Momentos antes de Destruidor sequestrar as ondas de rádios para rir das tartarugas ninjas as tartarugas então entram em ação e perseguem o clã do pé pelas ruas e esgotos de Nova York onde o Destruidor os envia através de um túnel do tempo daí as tartarugas devem lutar contra o exército do Destruidor no passado e no futuro para voltar para casa se você conhece a adaptação para Super Nintendo deve ficar confuso como assim Turtles in Time é o quarto jogo das tartarugas se no Nintendinho só tinham um dois Acontece que perto do fim da vida do Nintendinho, em fevereiro de 92, lançou o Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The project Manhattan, um jogo exclusivo, com a jogabilidade retirada do jogo de arcade. A trama é baseada na quinta temporada da série animada. Daí você pode se questionar novamente, mas Turtles in Time é de 91 e Project Manhattan é de 92? E aí? O port para Super Nintendo só chegou em agosto de 92, enquanto o jogo de Nintendinho lançou em fevereiro, por isso a confusão na numeração do game. As histórias não se conectam, então você pode jogar na ordem que você preferir. A In 92 lançou o primeiro jogo das tartarugas para o Mega Drive, intitulado The Hyper Stone Heist, que pega os modelos de Turtle Time para criar um jogo exclusivo para o nosso querido Mega. Infelizmente o Mega foi deixado de lado pela Konami, que priorizava a Nintendo devido aos seus acordos. Felizmente o próximo jogo dessa lista lançou tanto para Nintendinho, quanto para Super Nintendo e Mega Drive. E sendo sincero, a versão da SEGA conseguiu ficar pau a pau com a versão da Nintendo. Talvez até melhor. Em setembro de 2002, a Konami também adquiriu a licença para adaptar a animação de 2003 em uma franquia de videogames resultando em uma nova série de jogos com jogabilidade 3D ainda se inspirando nos modelos em bitter Ao todo foram 4 jogos, Teenage Mutant Ninja Turtles, jogo que lançou perto da estreia da animação, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Battle Nexus, Teenage Mutant Ninja Turtles 3, Mutant Nightmare e por último Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Melee que segue uma pegada de luta em arena, podendo ser jogado até 4 pessoas. Em 2006 a Ubisoft conseguiu tirar das mãos da Konami o direito dos jogos das tartarugas, começando com um novo jogo baseado no filme de animação de 2007. Fora isso, ela só publicou o jogo para portátil até a Activision conseguir os direitos. <risos> em 2013, a Activision lançou o jogo para download Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, baseado na série de TV de 2012 e desenvolvido pela Headfly Studios para Xbox Live Arcade, Playstation Network e Steam. Em 2016, a Action Vision e Platinum Games desenvolveram teenage mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan para PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One. Xbox 360 e PC, o jogo é descrito como um brawler em terceira pessoa baseado em equipe. A campanha é jogável para um jogador ou cooperativa, e tem uma história original escrita por Tom Vox, escritor e editor dos quadrinhos da IDW. Casa atual das Tartarugas Ninjas, o estilo de arte é baseado no quadrinista de longa data das Tartarugas, Mateus Santoloco, depois disso os jogos das Tartarugas Ninjas ficaram meio de lado, Apenas uma participação especial aqui e ali, como por exemplo em Justice 2 da DC Comics, Nickelodeon All-Stars Brawl e também no jogo de luta Brawlhalla. até que em 2022 chega nos videogames Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge um build-up com todas as quatro tartarugas ninjas April, Splinter e Casey Jones como personagens jogáveis o jogo é completamente inspirado na série animada de 1987 e pega emprestado o estilo dos jogos de filiperamas das tartarugas ninjas é incrível ver como um quadrinho independente cresceu tanto ao ponto de ter tantas adaptações se você não sabia que as Tartarugas Ninjas eram um quadrinho independente, clique no card e veja os outros vídeos dessa incrível collab com o canal Freck e com o canal Replay. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!